Você começou no mercado. Como é que você foi chegando para os outros? Isso veio organicamente. Depois que você teve expertise para trabalhar com um. Porque apesar da semelhança, cada um tem uma regra sim, individual. Sim. Cara, a gente começou assim... no Melly, como to... a, gente, a gente tinha loja virtual uhum. lá em 2009. é hoje cosmético, não é? É, hoje o cosmético. Cosmético. É, é o nosso core, né? Uh -huh. O nosso core é esse, eu brinco com o brinquedo, que dá pra ganhar dinheiro em algumas épocas. Não, do ano Agora né? foi bom, mas assim, se a, gente vai... a gente tava falando de curva também, uh -huh. né? Voltando pra curva. Dá pra ganhar um dinheirinho fazendo umas doideiras, umas negociações pontuais ali. E, então dá pra, dá pra aproveitar. Mas assim, em 2009 a gente tinha site na operação que eu gerenciava, né? Então a gente tinha site, a gente trabalhava com cortador de grama... Tinha máquina e tal, então era outra coisa totalmente diferente, vendia triturador pro Nordeste, umas doideiras assim. Então a gente fazia muito Google e um dia a gente testou Melly. E aí a gente comparou com o Google, porque a gente chegou a investir tipo assim, é, 50, 60 mil reais de Google Ads naquela época. E aí a gente começou a falar, opa, peraí, cara, tô me vestindo mó grana de lá do outro lado, que isso. Só que foi muito bom também na época, porque a gente não tinha estoque, então a gente vendia com cinco dias do prazo do fornecedor para me entregar, porque tinha baixo capital na época e tal. E aí, cara, o Google era bom nesse aspecto porque eu podia ligar, né? Então, Rodrigo oh, Rodrigão, uhum. cara, aconteceu aqui um erro no eixo da haste de sustentação, do teu produto tá quebrado. Aí você nem sabia, nem existia essa peça. <risos> aí como era um nome muito complexo, a pessoa é. falava, não, eu espero, ó, oh, ainda é. bem que eu vim, Rodrigo. Porque, cara, ia te dar um problema na hora que chegasse. Cinco dias tá chegando um novo, obrigado. Cinco dias tá chegando um novo, né? Posso, posso aguardar? Aí o cara falava assim, não, obrigado, valeu, tal. Botava um brindezinho, a gente já contava com isso. Então, tipo, cortadores que passavam de 3 mil reais, a gente mandava um aparador, porque era 120 reais de custo, a gente já embutia na precificação. Uhum. A gente já sabia que ia ter que isso fazer isso. Isso é importante, isso. o pessoal quer um feedback. Então, que, uh, alguns vendedores não sabem. Você pode, às vezes, ter uma falha. Mas você tem que responder imediatamente para ele, que você faz e se ele está satisfeito. Errar é humano e a gente vai errar o tempo todo. O que a gente tem que fazer é como a gente lida com o erro. E se você já mapeou o erro mais ainda, porque você não pode é. falar, pô, não sabia. Então, aí a gente começou lá atrás. E aí começamos isso, testamos o Melio, o Meli organicamente foi incrível pra gente, assim, de tipo, da gente fazer 30 mil no primeiro mês que a gente estava testando. E a gente tinha visto que a gente tinha demorado quase um ano no Google para chegar no Eu nível visto. de faturamento que a gente estava fazendo. Aí a gente falou, cara, peraí, tem uma, tem uma parada aqui, vamos gastar um pouquinho mais de energia. Aí a gente estava com, acho que com 30 anúncios fizemos esse valor. Aí a gente falou, cara, bota lá. Aí cadastramos 200 produtos. tu colocamos 200 produtos em linha ali. Aí, quando a gente colocou 200 produtos, a gente já passou de 100 mil reais de faturamento. Era tipo um drop, podia, é. podia esperar, né? A gente Entra. tinha, então a gente tinha, já uhum. tinha começado a, a ter algumas coisas da pronta entrega, mas, cara, eu não ia ter cortador, de, eu não ia ter triturador de 3 mil reais de custo no estoque com uma empresa que a gente estava começando. Uhum. Só que o, o, o dono da empresa na época ele era representante. Então, ele dava a condição para ele. Então, aí ele começou a dar 30, 60, 90 para ele mesmo. Em época boa, a gente fazia 30, 60, 90, 120, 150. E aí, claro. ele zerava a comissão dele na representação e entregava uma boa condição. E aí, a gente virou essa chave. Aí, testamos o Meli. Aí, pô, foi melhor um tempão, né? Porque até a, a, a B2W, na época, né? Vamos falar no demorou, tema antigo né, lá. Cara. Vira, acho que era 2013, 2014. Eu nunca lembro é, quando que foi essa transição. Demorou. Se foi 2013, eu acho. Que aí foi nova foi meio que junto, né? Foi o chegou Walmart. a B2W, chegou a nova e chegou e o chegou Walmart. E aí você tinha que mandar 12, 15 documentos pra ser aceito. Eu entrei, eu, no, eu entrei. Aí a gente foi, falou, cara, vamos pra todos, porque é animal. Porra americanos, caraca, vai ser do caramba, e tal, aí, puta, manda aquela carambada de documento. E na época, a americanas, né, né, tipo assim, quando a gente olhou, não, não tinha nem assessor de conta na nossa categoria, porque eles queriam fomentar categorias que eram realmente agressivas, que eram de grande faturamento. Então, assim, o resultado foi, a, a B2W ainda começou a subir... Mas, cara, na Nova a gente teve problema, tinha aquele delay de subida de produto na época, dava 90 dias para aparecer o produto, às vezes não subia. O Almart eu me cadastrei por carta, ninguém me respondia por nenhum outro lugar, eu peguei o endereço do Almart em São Paulo. Você não conseguia falar com ninguém né? negócio? Fiz uma carta, mano. digitei a carta, assinei, explicando toda a empresa, tudo que a gente tinha, coloquei todos os meus documentos lá dentro e enviei. E aí a pessoa me ligou. Ah. Aí eu fui ainda no Walmart lá, para eles fazerem um treinamento para subir produto. E aí subir produto pra caramba, demorava seis meses para cadastrar. O produto entrava, saía de linha e não vendia. Então aí a gente foi testando, assim. Eu cheguei a vender em 16 canais diferentes de venda. Nossa. E aí eu cheguei à conclusão que a gente não precisa de tudo isso para fazer o faturamento. A gente tem que ter a curva A de, de canal. O que você vende? Onde você vende 80% do teu negócio? Esses caras é o cara que se você puder botar uma pessoa para cuidar só desses caras individualmente você, você tem que Acho que é isso que tem que ser feito. É, não. sim. E aí você pode ter um outro cara olhando por todo, porque é, se você notar dentro do teu negócio, em todos os anos que você fez, os momentos que o teu faturamento mais caiu foi em algum momento que você descuidou de quem eram os seus principais canais. Você tem muitos anos de negócio. Uhum. Tipo assim, sei lá, vacilou ou, ou você, ah, começou a ir melhor aqui na, na Americanas, puta esqueci o Melin começa a cair. Então, assim, a, a gente entender qual que é o, o, a nossa curva de canal, aí depois a nossa curva de produto, que é quando você vai usar para comprar, para negociar, juntando o volume de tudo que você tem. Entender qual é a tua curva de anúncio, que é os caras que você tem que realmente ficar de olho, se pausar por alguma coisa, se acontecer por alguma coisa. Não é tudo, a gente não tem que olhar tudo no nosso negócio. E aí hoje a gente mede muito, cara. Hoje eu testo muito canal, acho que é importante testar, mas eu meço a curva de esforço. Puta, às vezes você vai ter que fazer uma integração diferente, você vai ter que fazer... Não é o momento, cara. Shopee mesmo. Eu não comecei a vender na Shopee enquanto não saiu a integração. Eu não Outro ia colocar momento. dentro da minha uhum. operação uma, um canal manual pra quebrar minha operação. Aí eu ia perder minha reputação no Meli lá porque alguém pegou o último produto e não deu baixa no estoque. Não. Aí quando saiu a integração, tanto que já tava mó febre. Uhum. a ah, uhum. galera falando, pô, e cara, eu... Fortemente falando. A galera tá aqui, até vocês viram os laranjinhos, vi, tava tudo vi, aí. Né? A gente só entrou na Shopee depois da integração também, né, cara? Foi. Porque senão você quebra o teu é. negócio, né? Mas cara. foi uma coisa que a gente aprendeu, assim, você quer tudo, mas o quanto de trabalho isso também vai te dar? Perfeito. Você tem, não, que entender e tem canal se é também que tem uma integração horrível. É. Cara, a gente. dois canais a gente já desligou, né, cara? Falou, não faz sentido vender. A hora que vende é problema. É você problema tá, para tem... receber, é problema para vender errado o negócio e tal, vaso fora. E eu acho que assim, a gente tem que entender o nosso momento de negócio. Eu, tipo assim, todos os canais têm o seu potencial, tem canal com mais faturamento e menos. Mas, por exemplo, às vezes você tá num nível de, de negócio que você entra e fala assim, cara, tem só meio bi de faturamento por ano naquele canal como marketplace. É, é o teu negócio? Sendo que você tem, tipo, a Americanas que entrega 50% da venda para o vendedor e faz, cara, bilhões. Você tem o um Mercado Livre que entrega quase 70, 80% para vendedor, porque o resto já é dele hoje, né? pro o vendedor e também faz bilhões. Então eu acho que falta estratégia mesmo, sabe assim? Falta a gente analisar qual o momento, qual a maturidade. Não é se o canal é bom ou é ruim. Eu sou próximo do Caifur, a gente é próximo da Via. Eu comecei a falar de Via o ano passado pra galera, pra ir pra Via. Mas Via cresceu pra caralho, não. né, mano? E, e eu não tá falava bombando. eu não falava por quê? Porque, tipo assim, eu participava de reuniões dentro da Via que as pessoas falavam, o Marketplace não é a prioridade. Marketplace uhum. não é a prioridade. Aí, no ano passado, tipo assim, até no fórum teve uma, uma entrevista do Ellison, e acho que, se eu não me engano, foi 2020, no, no fórum 2020, que já foi online e tal, o Ellison virou e falou assim, Marketplace é a nossa prioridade. Eu encontrei com ele na inauguração da Casa Bahia, ele falou... Preciso de você, precisamos de, de influenciador, precisamos fazer o um negócio rodar, marketplace é o nosso jogo. Aí eu falei, opa, agora a chave virou lá dentro. Tá, agora, agora o negócio sim. vai começar a andar. Porque potência tem, Casas Bahia é uma grande marca. Você quer um outro exemplo? A gente é parceiro do Madeira Madeira também. Madeira Madeira é um unicórnio. Ah, um bilhão, faz bilhões. Sete em cada dez móveis são comprados lá. Porra, legal. O marketplace nosso é nicho pequeno. não dá certo lá, não. não e o nosso nicho não dá. E, é. e marketplace ainda é pequeno perante ao todo. E agora sim eles estão, Pô, galera olhando para 3P. Agora eles estão com com um gerente de categoria exclusiva para quem é seller. Então você começa a ver a movimentação tipo do cê que acha a gente tem. Acho que vai tem. melhorar lá agora. Cara, vai não no nosso segmento, né? Para tá, tudo tá. que envolva a casa eu acho uh -huh. que vai, entendeu? Vai, então entendi. a gente tem postura Leroy. Cara, quando você entra no site da Leroy nada contra Leroy, hein? Leroy. Mas assim, <risos> quando cê... e é postura mesmo, estratégia de negócio. Uhum. Se, se, se alguém ouvir e for da Leroy, que entenda que é a mesma coisa que o Busca Pé errou atrás quando ele tentou se transformar no marketplace. Uhum. É... A Leroy Merlin, você entra no site. Primeira pergunta que ele faz, qual a sua cidade o seu estado? Porque ele quer te direcionar para quê? para loja física. O marketplace deles vai dar certo? Não. Porque ele não tem que fazer isso, cara. Vender na uhum. loja física tem que ser uma consequência do cara... Lá na ponta. Então, enquanto a gente não for prioridade dentro de um canal, na minha opinião, eu não vendo. Posso até testar, dependendo do cenário, mas não, é, não, não vai ser o meu grande esforço. Busca pé, vocês lembram da transição, né? Buscar pé vai deixar de ser um comparador de preço, vai ser o um Marketplace. Eu me cadastrei naquilo, ficava pagando uma taxinha ainda pra poder usar o, o frete lá e tal, né? Queriam cobrar em telepost da gente, ainda era uma doideira. Ali, e não vendia nada. Cara, já sabia que não ia dar certo. Porque você entrava, os produtos de marketplace ficavam lá pra baixo. Os primeiros produtos que vinham dentro do mesmo site eram os comparadores de preço que sustentam o negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar pro negócio antes de entrar e entender que a tua empresa tem valor. E se, se for, você não entra.